Oi, gente, estamos mais uma vez aqui com o nosso Inside Show. Estamos com ela, a nossa first boot da temporada, a nossa queridíssima Marcela, que jogou oi, Marcela. aqui. Dá aqui um oi Marcela Oi! Gente. Olá! Finalmente com a Marcela aqui. Foi tão difícil. Mas ela está aqui né, gente para tirar a dúvida de todo mundo. Marcela uma das jogadoras mais polêmicas do TW e da primeira semana do BB com certeza. Aí, gente. É, pra começar, Marcela, deixa eu te perguntar de first boot para first boot, né? E como você <risos> se sentiu sendo assim, a primeira eliminada do eu... jogo? Eu ri! Eu ri porque era o maior medo e ele se realizou! E eu ri! Eu ri. <risos> <risos> <risos> ah, sim. É, foi um blindside? É que não. Só que o Rabone, ele mentiu pra mim, mas foi o único que me enganou, porque o resto, <risos> eu não tinha afinidade ainda. Só com a Carol. Ah, então, é só o é... um Rabone que me surpreendeu. E como que foi você sendo anunciada na tribo da Carol, que você já conhecia e tiveram um rolo nos Jogos Vorados? Não sei como que foi, o que você se sentiu. Ah, a Carol ela era legal, né? E, sei lá, foi tipo um recomeço pra gente, pena que durou pouco. Mas a Carol é muito querida. Ah, é? eu tive um pessoal se Ah, sim. Então, Não. vocês estavam de boa, então, durante o jogo? Tava, tava. Tá, tá, só... Não, é. nós jogos rodadas a gente tem aliada. Aí eu só uhum. ataquei ela. Só. E ela Não. morreu. Só. Não, ela <risos> morreu, <risos> meu, tá. Ah, eu que morri, <risos> tá. Uhum. É... E, Marcela, ah, você quer conversar alguma coisa? Boa. Não, pode falar. Ah, então, é... Nossa, meu comentário agora não tá. Marcela, durante sua saída, tiveram muitos comentários polêmicos. Tipo assim, muito, surgiu uma legião de fãs, de haters, né? Não de fãs, que começaram a lhe atacar e tipo assim, pelo companheiro do TW, você foi um amorzinho, tipo, não entendi esse ódio <risos> alheio e gratuito né, a você. Aí tem alguns nomes que a gente marcou aqui, que foi Esther, Raul. O que, que você tem a falar sobre isso, esse ataque aí? São tudo um bando de invejoso. Porque eu ganhei eles, não. Mas, Mas como é, que é começou isso. Foi tipo depois assim. do TW. Foi depois do TW. Eu entrei no Survivor Sky. Que ele é no WhatsApp. E geralmente é mais pesado que os do Facebook. Só que ele é mais fácil. As provas e tal. Então, eles eram meus amigos. Todos eles que estavam me xingando. Só que eles tiveram raiva de mim porque eu quis jogar com o Vinícius. O Vince. O Vince. Uhum. É. Aí, pelo fato de eu falar que eu ia me ele estava armando para me tirar. Esse Survivor. Aí, o Vinícius, ele usou ídolos em mim. Para me deixar, e eu joguei no lado deles. Eliminando eles do Survivor. Uhum. Armei assim a saída deles. Mas Entendi. eles e daí, que. Quando eles viram você, eles eliminar? que. É, aí eles que, mas eles que se viraram para mim antes, então. Eles que por um jogo quiseram ficar bravos só pelo fato de eu ter ganhado deles, não? E eu ter ficar do lado do Vinícius, que fui até o final por causa dele. A gente fosse entender nada, porque não condiz com a sua personalidade, né? Sim. Parecia que era uma pessoa tipo, muito polêmica, de ódio mesmo, aí você não tem esse perfil, né? E outra coisa é, foi só... que. Ah, desculpa. <risos> outra não, coisa foi que muita gente apostava em você pra ir muito longe. Tipo assim, eu você viveu consegui... com bolão. Muita gente, Marcelo. O que você que acha que você foi? Isso? Sim, eu peço desculpa pelos bolões, né? Já que flopei <risos> muitas... Mas é que pelo fato de alguns já terem me conhecido no Ringério, né, eles já me botaram algo em mim. E pelo fato do Rabone ele ter armado não só para mim, mas para os... os outros que saíram também, tá todo mundo comendo na mão dele. Eu admiro isso nele, como eu falei, eu gosto de estratégia, apesar que eu não sou muito forte nisso. Uh, mas acho que é isso. Só jogaram bem, <risos> eu acho. Então o nome da vez é o Daquela tribo lá, da André? Oi? O nome do chefe da tribo é o Rabone? Ah, se não ver que não quer, né? <risos> <risos> ah, e outra coisa, outra pergunta que eu tenho pra fazer é alguns dos seus companheiros de tribo votaram em você? Porque falaram que você teve um mau desempenho em prova. Você acha que você era a pior da tela? Não. A pior era a Stephanie. <risos> Depois podia ser eu. Mas a pior era ela. Ah, tá muito bom. O então, Mas... nomezinho. Oi? Obrigado pelo nomezinho na roda. Não eu... é pra falar. <risos> Bem, eu acho que as próximas vai ser ela mesmo que vai sair. Infelizmente, né? Tô... É, a mas ela, eu hora... é sei, eu acho. É, eu acho. Porque eu acho que ele tá fechado. O Rabani e a Carol, linda, maravilhosa, e a Beatriz, eu acho que os três estão na panela fechada. E os outros sobram. Então eu espero que eles ganhem os próximos conselhos, porque eles podem ter me eliminado, mas eu não tenho rancor, espero que eles ganhem. Uhum. Ah, é, é, agora... é. <risos> Sim. Oi? É. Esses nomes são a gente tá adorando hum, A família ah. tá fazendo essas coisas, né? Sério É, é porque em conversas de privados com os, com os eliminados A gente conversava assim, eu, você sabe quem ali, dos eliminados já A gente conversa às vezes Uma fofoca, né? Na é? É. Sim. Falando sobre o que acontece lá dentro, o que aconteceu e tal uhum. Fala A pergunta da plateia agora o Danilo fez uma pergunta, ele falou Após a sua eliminação, você mostrou que apostou na sua própria tribo Como a tribo que seria dizimada Isso indica que você não acreditava no potencial da Angra Você acha que a Carol tinha feito um time ruim? Ou, que, ou por que você apostou que vocês que seriam... Porque eu achei o time não, não acho que o nosso time era ruim Só que eu achava, tipo, eu vou ter cada milena mais forte porque eu vi as pessoas, eu conheci algumas pessoas já que estavam lá. Aí eu sabia que eram em provas, eu apostei quando uma minha mais fraca, porque eu sei que eu era ruim. Uhum. Então foi isso. Uhum. aqui ah, quem fez essa pergunta foi o Danilo, da plateia. Não sei se eu falei isso, mas é dele e ajuda a gente. Obrigado. Tá. Nossa assistente, porque o Pampona foi demitido, aí a gente contratou outra pessoa. O Danilo foi. O, tá. da... o Yuri Quintanilha também tinha feito uma pergunta, mas você já explicou, ele falou. Quero que a Marcela faça um breve resumo do porquê dos haters soltarem fogos de artifício na eliminação dela. O que ela tem a falar... Tudo em vez. Tudo em vez. Tudo tá E tem mais uma, que é da Dani Monteiro. Ah, ela perguntou hum. assim, qual integrante pra você você acha que está mais jogando mais e que tem grande chance de chegar na fusão? O que está mais jogando é o Rabone, já falei. Mais chances, eu não sei se o pessoal pode ali se dar uma reviravolta e eliminar os mais fortes para não ir na fusão, porque eu fiz, a gente fez isso no, no Nigéria, né? Então, eu não sei se eles fariam isso, mas se continuar desse jeito, quem tem mais chance de chegar à fusão é o Ramon e a Beatriz. Hum. Legal. Finalmente, né, Legal. temos a, a, a, alguns novos, porque era só Ramon, Ramon, Ramon. Sim, Ramon, era é só Ramon, <risos> É. E qual era a sua ligação com o pessoal das outras cidades? Você chegou a falar com alguém? Hum, alguém nem falou muito. Falei bem pouquinho. Só falei bem pouquinho mesmo, sério. Sim. Porque hum. foi bem na. Tipo, eu comecei a trabalhar ali, aí eu. Como eu já falei pra vocês, eu ando dormindo às nove e pouca. Acordei às cinco da manhã e complica, e não. Não dialoguei muito, e isso me prejudicou bastante, né? Hum sei é isso, não tem mais perguntas nenhuma da plateia aqui. Não, não essa a Marcela já adiantou tanta coisa e aí é a, a nossa brincadeirinha de, de apostas de quem ela acha que vai vencer, de quem ela acha que vai ser a próxima eliminada, mas ela já falou. Dizer, Marcela, você adiantou. previu a entrevista inteira já. <risos> Sim. Eu falo demais. Ela falou que é a próxima eliminada, que ela falou que é a Stephanie, né? E de vencedor Sim. da temporada inteira. Quem que você aposta? Agora, já conhecendo mais as pessoas. Hum, hum. Ah, eu vou postar na minha Nigeriana que ainda sobra, né? Apesar que eu não sei se. Como é que ela tá, já que ela foi muito votada ali já. Mas eu vou postar na Isabela. Ai, cheiro! Eu vou postar na Isabela. E. Deixa eu ver. Não, Milene, né? Hum. Tá, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Algum recado pro, pro pessoal da plateia? Algum recado para os haters? É. <risos> Não. Eu só quero desejar boa sorte para a Angra, boa sorte para as outras, mas especialmente para as pessoas que mais me deram apoio. Bora. Uhum. <risos> Pode o que se tá se falando entrar. aí. Quem é que tá aí, Marcelo? Eu, eu vou te colocar no vídeo. <risos> <risos> estou Ah, tá. É meu esposo. Ah, tá. Foi é. Então tá, era isso. Sim. É isso, gente. Muito, Muito obrigado, obrigado, Marcelo. Só a entrevista vai ser postada Nada. aqui em é uns um 30-20 minutos, tá bom? Tá saindo ainda hoje. Beleza. Então, tá? Obrigada, e bem, bom, bem. bom soninho. nada, tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.